A praia, a praia tá para lá? Olha, essa música é fácil, mas... Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas... Sonho que se sonha junto é real só só um sonho que se sonha só mas sonho que se sonha junto é realidade de ir embora sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só mas sonho De, eu disse sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade Sim Outra vez Sonho que se sonha só Essa é minha de mal Só o um sonho que se sonha só mas sonho que se sonha ajuda.